Viva amigas, vamos então continuar a peça. Vamos dobrar, ou seja, este segue ao lado deste. Aqui está. Este movimento chama-se dobrado, está dobrado a dois. Vamos fazer com todas as pontas. Trabalha sempre um movimento cada vez, mas faz o mesmo movimento com as pontas. Neste, neste caso são quatro pontas. Aqui está a última. Pronto, isto chama-se um patamar. Vamos fazer o outro patamar. Continuamos a dobrar, reparem. Agora vai passar, aqui está a 2, mas aqui vai passar a 3. Vamos fazer com todos igual. Aqui está. Não tem nada a enganar, bastante simples. Mas troca os olhos, às vezes. Aqui está.